caso vocês tenham muita preocupação em subir é, anúncio com outros produtos ou seus produtos acabou parando de vender ali, vocês podem estar tá fazendo gestão de tráfego para outras pessoas, galera. É, isso é uma nova fonte de renda, tráfego para produtos locais ou empresas locais, qualquer coisa. Você já sabe subir um anúncio, então... Fala, galera! Beleza? Trazendo para vocês aí mais um vídeo e dessa vez a gente vai falar... Um pouquinho mais a respeito das vendas de 2021, tá, galera? Muita gente veio me perguntar por que que tá acontecendo isso. Muita gente é, teve as vendas paradas drasticamente ali, em torno de 50% a 60% das vendas caíram, tá, galera? Aqui comigo não foi diferente, tá, galera? Devido às mudanças aí do Facebook, devido à nossa mudança habitual mesmo, o que tá acontecendo no mundo inteiro, né, e agora é a maioria das, dos estados aí, Está fechando tudo. Então, assim, a gente está meio que mudando o nosso cenário completamente. Que nem a venda online agora. Ela já passou a ser uma prioridade aqui para o Brasil. Coisa que não era. Era bem raro, assim, pessoas comprar pela internet. E hoje em dia está muito mais fácil. Veio agora a nova a ferramenta Pix, né? Onde vai facilitar ainda mais a venda online. As plataformas já se adaptaram a isso. Então, assim, coisa que era para acontecer daqui... 15 anos, 10 anos, aconteceu em um, dois anos no máximo aí. A gente está em 2021 e muitas coisas estão acontecendo ainda. E é, teve a briga aí do iOS com o Facebook, então a gente tem que se adaptar, tá, galera? Realmente, até as minhas vendas mesmo caíram bastante também, em torno de 50% ali, caiu minhas vendas. E o que, que eu fiz? O que, que eu tô fazendo? Eu tô fazendo outras estratégias, tá, galera? Eu já falei pra vocês diversas vezes, não fica acomodado em somente uma estratégia ali. Se estiver dando certo, não fique acomodado somente nela. Diversifica cria Quem é? se você está subindo dire... é venda diretamente para o site começa a mandar também pessoas para o WhatsApp pessoas para o Manichat diversifica a sua o seu tráfego diversifica a plataforma que você anuncia se você só anuncia no Facebook comece a anunciar também no Google Ads no no YouTube é Tabula eu conversei esses dias com um afiliado que ele vende uma plataforma que eu jamais pensei em vender tá galera então assim diversifique sua a sua maneira o seu tráfego ali Diversifica seu tráfego onde você vai ter várias possibilidades diferentes ali de todos os afiliados Se você só estiver anunciando no Facebook e não tiver tendo resultado, comece a diversificar, tá galera? Então eu vou estar tá falando outras mídias sociais para vocês estarem anunciando, fazer outras estratégias é, entre outras coisas, tá galera? A primeira delas é fazer uma conversão personalizada É Depois que aconteceu e está todo mundo em casa Você começar a fazer uma, é, uma conversão personalizada Onde você vai mandar a pessoa diretamente para o WhatsApp Ah, Wally, mas eu não vou conseguir escalar isso É melhor você conseguir fazer, conversar com 10, 20 pessoas E conseguir fazer umas 5 vendas por dia Do que você não ter nenhuma venda, tá galera? Do que você começar a mandar para o Facebook é diretamente para o site não tem nenhuma venda. Então, diversifica, manda ela pro o WhatsApp ali, onde você consegue trocar um a um. Como tem muita gente em casa, você consegue ficar em casa, perder uns 20, 30 minutos ali por cliente e conseguir uma venda, tá galera? Tem gente fazendo muita venda desse jeito, que nem eu já expliquei para vocês várias vezes, várias vezes. Sobe campanha para o WhatsApp ali, ou deixa na sua página mesmo, que na minha página ela tem uma captura de WhatsApp, captura não, tem uma bolinha do WhatsApp, onde qualquer dúvida que a pessoa tem ali sobre o produto, ela vai entrar em contato comigo, vai ficar ainda mais fácil eu vender do que se ela estivesse só olhando a página de venda, porque eu sei do meu produto, eu sei qual que é a dor, eu sei o que, que ele resolve, eu sei os benefícios, eu sei as, todas as objeções de tudo, tá, galera? Então, assim, quando você entende do cliente, quando ele chega no WhatsApp, a venda é só uma consequência de relacionamento, é só quebra de objeção e as dúvidas que tem ali, ou dúvida ou realmente se o produto chega, que nem agora, eu estou fazendo campanha diretamente com influencers, então assim, eu estou comprando bastante imagem de influencer, se eu não me engano já foi quase uns 8, 9 mil reais só com, com tráfico de é, influencers, só comprando imagem delas também, então assim, eu estou diversificando o meu tráfego ele não está focado somente no Facebook Ads, ele está agora no influencers, eu estou começando a subir no Google Ads. Então assim, eu aos, aos poucos eu tô diversificando meu tráfego ali, onde é, eu não tenho só só uma é, um tráfego de receita, só um ponto de receita onde eu vou receber a minha comissão, o meu a minha venda ali. Então eu tô diversificando. Isso ajuda demais, galera. Se você tiver focado só em um e suas vendas cair, se você não tiver outras fontes de tráfego que te traga venda, acabou o seu negócio. Então assim, galera. Diversifica o seu tráfego, não fica focado somente no Facebook Ads direto na página de venda. Tá galera, a segunda coisa é o chat Comece a configurar o chat ali, onde você vai automatizar as suas mensagens diretamente para o cliente. Ah, Wally, mas nem todo mundo tem o, o Mensage, né? Não, mas a grande maioria tem. Quem tem o Facebook, provavelmente 90% das pessoas tem o um Messenger. Então, assim, eu aconselho vocês, mesmo que não sabe nada de é, chat, tenta subir uma campanha para chat para você ver como que funciona, como futicar, é realmente futicar ali. A plataforma é para você ter, pelo menos, é, a noção básica de depois de quando você tiver a estratégia montada ali, depois que você pegar um script do WhatsApp, que nem né, eu já falei para vocês, eu montei meu script no WhatsApp, trouxe ele para o main chat, adaptei ali, onde eu tive inúmeras vendas, onde você pode jogar a página é, o cliente diretamente para a página do... Do produto onde só tem cartão, para página onde só tem boleto, para página agora onde só vai ter Pix. Então assim, galera, dá para você diversificar muita, muita coisa mesmo, tá, galera? Então diversifica. Não fica focado somente em uma fonte de tráfego. Se você tiver focado somente em uma fonte de tráfego, o seu negócio tá fadado a ir pro buraco. E a terceira Porque coisa, se uma hora o, telebloque... o Facebook bloqueia todas as suas contas, e aí? Se você só tem tráfego diretamente para a página, você não tem um Google, você não tem no YouTube, você não tem influencers falando sobre o seu produto, então assim, o que, que vai acontecer? Então assim, se, se o seu negócio tiver somente uma fonte de tráfego, tá fadado a fracasso, tá galera? Infelizmente é isso. E a terceira coisa, caso vocês tenham muita preocupação em subir é, anúncio com outros produtos ou seus produtos acabou Parando de vender ali, vocês podem estar tá fazendo gestão de tráfego para outras pessoas, galera. Isso é uma nova fonte de renda. Tráfego para produtos locais ou empresas locais, qualquer coisa. Você já sabe subir um anúncio, então é muito fácil você subir um anúncio para tráfego local, onde você vai adquirir clientes e vai treinar ainda mais. Um negócio que futuramente vai se tornar uma nova, uma nova renda para todo mundo. É um gestor de tráfego, tá galera? mais para frente eu trago um vídeo explicando para vocês sobre gestor de tráfego alguns erros que eu já cometi eu acredito que vocês é, podem cometer ou já venha é, cometido esse erro tá galera então eu trago para vocês aí um vídeo referente a somente é gestor de tráfego ali os erros os acertos que eu tive que a gente pode estar tá trocando a ideia também tá galera mas é uma fonte de de renda extra que 2021 vai estar tá todo mundo procurando porque se a pessoa tem um delivery ali e ela não não coloca no iFood que nem vamos supor que o iFood ele cobra uma, uma, uma tarifa ali para tá divulgando o seu produto você vai cobrar, cobrar bem menos e vai atingir o máximo número de pessoas possíveis tá galera então você consegue além de ganhar um dinheiro extra você consegue treinar sua habilidade para gestor de tráfego é uma uma das coisas que você mais vai aprender é mexendo no Facebook enquanto você só tiver olhando o vídeo e, e escutando ou vendo vídeo aula ali você não vai estar tá praticando, você não vai aprender. Que nem você só aprende a dirigir se você pega no volante, acelera, liga o carro, entendeu? Na aula prática, você não, não tem a noção básica do que é dirigir. Você só vai aprender a dirigir treinando tá galera então é uma dica que eu passo para vocês caso não tenha nenhum produto que esteja vendendo muito bem ali ou as vendas caíram realmente comece a anunciar para tráfego local eu vejo muita gente que tava anunciando no iluminado ali os produtos e agora tá fazendo gestão de tráfego local tá galera E estão ganhando muito muito dinheiro porque você consegue ter três quatro cinco clientes bem tranquilo e fazer a gestão de tudo, tá, galera? É bem simples e bem rápido você fazer essa gestão dessas campanhas que você for subir para tráfego local, tá, galera? Eu não vou entrar muito a respeito em tráfego local, como que você deve subir campanha, como que você faz aquilo, como que você faz isso, porque eu não trabalho com tráfego local. O meu negócio é tráfego online, tá, galera? Mas eu posso dar é, trazer um vídeo, que nem eu falei para vocês, sobre sugestões do, do que, que eu errei, do que, que eu acertei, o que, que você pode levar para o seu aprendizado também, tá, galera? Então, se esse conteúdo fez algum sentido para você, galera, não esqueça de dar aquele joinha. Se você, é inscrito, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Espero ter ajudado e até o próximo vídeo, hein? Se você é novo aqui no canal e não sabe nada de tráfego pago, eu tenho um curso gratuitamente aqui no YouTube, tá? Onde eu ensino a criar uma página